Pró-reitoria de graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevista com palestrantes dos temas emergentes e muitos outros convidados. Nosso convidado de hoje é o professor Lúcio Jorge Rames. O professor Lúcio possui graduação em Filosofia e Teologia, mestrado em Teologia e doutorado em Educação. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Pampa, no campus Jaguarão, atuando em cursos de graduação e pós-graduação. Tem pesquisas e experiências na área de educação, com ênfase em filosofia da educação, atuando principalmente nos seguintes temas, gestão de conflitos, interdisciplinaridade e ética profissional. Seja muito bem-vindo, professor Lúcio. Muito obrigado, Cleiton, muito obrigado, Maria Aparecida, é uma alegria estar juntos nesse fim de tarde para conversarmos sobre temas atuais, e penso que temos muita coisa para falar, conversar, porque tem muita coisa acontecendo por aí. Então, fiquemos atentos e vamos acompanhar e discutir um pouco esses temas que precisamos saber e conhecer um pouco mais. Seja muito bem-vindo, professor Lúcio, meu orientador de mestrado, muito feliz em tê-lo conosco. Nós temos uma pergunta que dá o título ao nosso programa. Professor Lúcio, o que te move? É, a mim move uma busca constante por um mundo melhor. Isso se faz presente na educação, mas também nas discussões diárias na família, na comunidade, por onde quer que eu ando. Então, a busca de uma sociedade melhor me move e numa esperança constante para construir é, espaços melhores de convivência e assim por diante, para que a gente possa ter um mundo melhor para todos, não só para mim. Né? Seria muito fácil construir para mim, mas eu tenho que pensar na minha família, nos meus filhos, nos meus parentes, nos meus alunos, na comunidade onde eu estou, então, pensar um mundo melhor para todos. Professor Lúcio, a gente faz a apresentação formal sempre com a identidade sócio-profissional, a identidade acadêmica. Mas sempre ao lado humano, né, pessoal? Quem é o professor Lúcio? Eu, eu concordo contigo, Cleiton. Tem muita coisa que não se conta no currículo lápis. Então, a minha vida é construída já há um bom tempo, eu sou de 1963, portanto, logo antes da ditadura militar. Eu passei essa formação eh, desde o começo, então, na minha família, meus pais tinham 10 filhos, e eu aprendi eh, muito cedo a conviver com os meus irmãos, na minha comunidade, e, e aí, aos 18 anos, eu entrei no seminário e aí eu fiquei estudando no seminário da formação com os, com os colegas, e fiquei padre, fui padre durante sete anos da Diocese de Santa Cruz do Sul. Então, essa experiência de formação no seminário me caracteriza muito como pessoa. E depois eu, eu saí, em 2000, eu deixei o sacerdócio, e aí eu fiz, então, o doutorado em educação, o mestrado já tinha feito. Então, toda essa formação teológica, toda a formação na igreja, ela me caracteriza muito, e eu levo depois é, como doutorado e também para a academia. A cidade deve, deve saber disso, pela, pela pela vida que eu fui contando e a experiência uhum. que a gente foi partilhando, então isso é importante. Eu trabalho muito sobre educação para a paz, e isso também faz parte de uma experiência que eu tive numa ONG, uma ONG Educadores para a Paz, que participava em Porto Alegre, durante o meu tempo de doutorado. Então a partir disso depois eu fini é, estudando pesquisando sobre essa temática da não violência e da educação para a paz. Uh, tu falaste agora da tua trajetória né, no sacerdócio, né, o Lúcio Padre. Agora nos conte um pouquinho do Lúcio professor, como surgiu isso de, de deixar o sacerdócio para ser professor? Então, eu, eu fiz a Faculdade de Filosofia e eu ganhei uma carteirinha de professor. Isso foi interessante para mim. E depois eu fiz a experiência de ser professor do Estado do Ceará. Fiz concurso, quando eu passei um ano lá no Ceará. E na minha volta, eu trabalhei numa escola particular, privada, de Arroio do Meio, Colégio de Irmãs, onde ajudei ajudei como professor e também como gestor, organização dos trabalhos diários ali. E aí, isso, depois, quando eu deixei o sacerdócio, então eu pensei, olha, vou continuar a minha vida profissional como professor, e aí fiz o doutorado e fiz o concurso lá na Unipampa, para ser professor lá. E aí eu trabalho mais na área da filosofia, da educação, mas também em muitas outras áreas, muitas outras áreas que são próximas. E temas que eu gosto de trabalhar, vocês citarem ética profissional, não violência, educação para a paz, e aí eu tento trabalhar essas questões sempre é, para para na, na, na academia também. Então, é, a minha vida na academia não se desliga da minha vida pessoal e da minha vida da trajetória é, profissional. Essa formação cristã, professor Lúcio, e, e esses anos de sacerdócio, eles... Ajudam na, no trabalho como professor e isso lhe influencia ainda até hoje? É, sem, sem dúvida. Eu venho, porque é uma marca muito forte. Na verdade, foram 12 anos durante a formação no seminário e aí depois mais sete anos na vida diária, fazendo trabalho na paróquia ou então como reitor de seminário em Arroio do Meio, e na educação e formação de seminaristas. Isso depois eu, eu levo junto e, às vezes, eu falo como se fosse padre ainda, porque, além da teologia, fiz mestrado em teologia também. Então, a minha formação teológica ela é muito, muito, muito importante, muito densa. E, e aí eu fico, às vezes, chateado quando vejo pessoas falando de teologia sem nenhuma formação e citam Jesus Cristo e citam a Bíblia sem nenhuma capacitação, e como se fossem donos da verdade. Então, isso me deixa um pouco mal. É como uma pessoa absolutamente sem conhecimento de clínica ou de ou de ciência médica ou de medicina, quisesse fazer cirurgias e receitar medicamentos, como a gente até ficou sabendo ultimamente, cada um parece que está receitando medicamentos. Claro que a gente pode tomar uma, algum medicamento. Ninguém, ninguém, é, ninguém também pode condenar. Quando uma mãe diz assim, olha, toma esse chá, é, chá de camomila faz bem Eu normalmente falo assim Chá de, chá de camomila um pouco de humildade não faz mal Para ninguém Então, é, precisamos saber disso Então uma coisa é quando tu faz Coisas pequenas, por exemplo, receitar chás Que as mães podem receitar assim, Mas quando fica doente mesmo Quando necessita de, ci, de ciência De cientistas Procure ciência Não vá lá no pastor que não tem formação nenhuma Ou no padre que não tem formação nenhuma Precisamos cuidar disso uma coisa é teologia séria, outra coisa é, é, é, é, é, é só falar. Então, a gente tem que cuidar disso e também distinguir essas coisas. Então, é, a, a, o estudo de teologia, ele me ajudou bastante, eu continuo presente muito, tendo muito presente. E depois, o doutorado em Educação, então, ele me ajudou a, a organizar um pouco as coisas. Então, a Faculdade de Filosofia e Doutorado de Educação me dão condições para trabalhar temáticas atuais que eu trabalho lá na universidade. Sim. Professor Lúcio, a gente tem percebido assim é que a nossa sociedade está extremamente polarizada e violenta. E a escola faz parte disso tudo, né? A, a escola sofre diretamente todos esses impactos. Como pode ser trabalhado a cultura da paz na escola? E a cultura da paz, ela pode amenizar toda a, a consequência dessa violência que a gente percebe na sociedade? É, sim, e é necessário que a gente estude educação para a paz desde pequeno. Desde pequeno, a gente tem que aprender a conviver com o outro, a resolver nossos conflitos a encontrar saídas que não sejam violentas para resolver nossos problemas, né? E esses problemas podem ser os pequenos, como os grandes, né? Os pequenos que eu digo que são acontecem na família, entre os amiguinhos, entre a, a, a família, entre entre as pessoas próximas, mas também grandes questões que às vezes é de conflitos, da conflitos, como por exemplo quando países entram em choque por causa de interesses, seja interesses comerciais ou econômicos e assim por diante. Então, tem que resolver o conflito de, de preferência de modo não violenta. Não adianta a gente agredir um outro e buscar logo resolver o problema através da violência. Então, a sugestão que eu sempre dou na educação é que a gente aprenda a conviver e aprenda a resolver seus conflitos desde pequeno, então, no nosso dia a dia. Bom, precisamos também saber que isso não é falar de ideologização. Né? Quando a gente fala de educação para a paz, nós não vamos agora achar que tudo é ideologia, e a gente vai fazer a nossa resolução de conflitos através da não violência, e outros vão dizer, olha, tem que ser através de armas, de fogo, de guerra e assim por diante. Então, cuidar disso para que a gente não não leve isso para o lado ideológico, como algumas pessoas logo chamam a atenção, mas pensar que a educação, a, paz faz par... a educação para a paz faz parte do nosso contexto diário. Inclusive, agora está presente na LDB, e a gente é obrigado, para cumprir a lei da educação, a gente precisa eh, também ensinar e educar para a paz. São temas bastante complexos, né, professor Lúcio? Sem dúvida alguma, você trabalha com subjetividades humanas de difícil alcance, né? trabalha também com ética profissional. De que maneira podemos abordar a ética nas escolas? Então, é, Cleiton, eu trabalho a ética profissional a partir da minha experiência como, como integrante da Comissão de Ética na Universidade quando eu tive que encarar colegas que tinham problemas éticos, ou seja, problemas eh, mal resolvidos com os colegas ou mal resolvidos com a instituição, e aí vinha a denúncia para nós, e a gente teve que encarar, então, eh, processos éticos. E aí a gente tentava, procurava resolver esses problemas através do diálogo ou então através de algumas sanções éticas, para que a pessoa pudesse voltar a ser uma pessoa responsável e, e que saiba conviver e que respeite o outro. Então, isso é fundamental que a gente cuide disso, que nós tenhamos uma ética que seja responsável no zelo com as coisas públicas e também no respeito ao colega. Ninguém de nós precisa ser maltratado, ninguém de nós, nem nós como colegas, servidores, e nem a comunidade. Então, há uma necessidade, e há critérios, e há exigências éticas que a gente tem que cuidar que cuidar para que a gente possa uh, conviver, senão a gente acaba caindo para a violência ou então para a delinquência que a gente pode cair eh, nessa situação e aí nós vamos ter problemas maiores, como por exemplo problemas, problemas eh, de problemas administrativos e aí fica muito pior para colegas servidores quando tem pro problemas eh, de processos administrativos que são caros e são muito muito ruins de resolver, porque aí nós vamos entrar logo com a ameaça de demissões e assim por diante. Então, a sugestão minha sempre é essa, vamos resolver nossos problemas através do diálogo ou através de algumas sanções que permitem que a gente possa resolver isto eh, no nosso cotidiano. E não vamos ameaçar eh, logo com demissões e assim por diante. Claro, tem horas que a gente tem que caminhar para isso. Nós tivemos casos, por exemplo, de colegas servidores que não tinham jeito, a gente, ele não queria trabalhar no, no espaço público e não respeitava os colegas, então a gente teve que encaminhar então, o processo administrativo para que ele pudesse então é, ser desligado da instituição, porque a instituição também não pode é, se permitir a ter servidores que não assumem os seus compromissos éticos e profissionais. Sim. Professor Lúcio, nós estamos né, no, no meio de um processo eleitoral que é um processo democrático. Mas a, a democracia, ela pode ser ensinada para as crianças? Ela deve ser ensinada nas crianças? Ela tem que começar desde cedo nas escolas? Sim, nós precisamos ensinar as pessoas a serem democráticas, participativas, e ensinar elas também que a sociedade é democrática, e não se permite que a sociedade tenha ditaduras, que a ditadura faz mal, que a ditadura não é algo que a gente deve permitir em uma sociedade. Então, Darcy Ribeiro, por exemplo, chamava muita atenção isso, que a escola tem que ser democrática, e tem que ser democrática também no seu cotidiano, ou seja, a experiência da escola tem que ser democrática, a vida da gestão da escola tem que ser democrática, então tem que haver participação dos alunos, participação dos pais, participação dos colegas professores, dos servidores, todos os envolvidos na escola, eles têm que poder participar para que a escola possa ser democrática. Então, numa vida, numa sociedade onde a escola é democrática, a sociedade possivelmente também é democrática. E a democrática significa que as pessoas possam participar e ter capacidade também de defender a sua posição e de ser respeitado nas suas posições. Então, a democracia ela se sustenta quando as pessoas respeitam as posições dos outros ou, então, respeitam as posições da maioria. Então, numa democracia, é importante que o eleito possa ser respeitado e possa com, assumir ah, o cargo ao qual ele foi eleito, então tem que se cuidar disso, para que o eleito não seja destituído a todo momento, através de golpes e golpes, né, e a outra coisa é saber que a sociedade às vezes escolhe pessoas que nós não gostamos, então eu fico bem chateada às vezes com algum prefeito escolhido, algum governador escolhido, que não é bem da minha área, eu gostaria que fosse diferente, mas eu preciso entender que a sociedade o escolheu, e que a sociedade o escolheu, e, eu, e essa proposta foi a proposta vencedora, apesar de tudo. Claro que a gente gostaria que fosse uma, uma, uma eleição onde todas as pessoas fossem conscientes e conscientizadas, mas nem sempre é assim, porque às vezes as pessoas é, têm uma outra consciência e não conseguem pensar como a gente gostaria que eles pensem. Então aí entra a questão do respeito, né não dá para separar num processo democrático o respeito, faz parte, tá? Juntinho, não tem como separar. Verdade, o respeito e também o, o reconhecimento de que o outro possa pensar diferente. Eu não posso, por exemplo, chamar alguém de ladrão, simplesmente porque esta pessoa apoia aquele candidato ou outro candidato. Então, a gente tem que saber que a gente precisa ser respeitar, a gente precisa conviver e que a gente deve saber entender o outro, apesar de todas as complicações que às vezes tem. Então, nós não podemos abrir mão de alguns princípios que para nós são caros, como, por exemplo, o respeito. E o respeito é uma opinião diferente. E eu respeito alguns princípios de que nós não abrimos mão, por exemplo, de que a pessoa é inocente até que se mostre o contrário. Então, eu pedi, ontem eu estava, às vezes, no nosso dia a dia, a gente tem problemas, por exemplo, de convivência, então, na, nas redes sociais, especialmente, fica forte isso, então, alguém pode acusar o outro de ser eh, ladrão pelo fato dele ele apoiar o outro mas sequer ele conhece a outra pessoa, nunca viu a outra pessoa. Então essas coisas são, devem ser condenadas, devem ser evitadas, porque nós precisamos compreender o outro é, como, como nós o conhecemos, e não o contrário, nós não podemos ver com preconceitos estereótipos. Então se fala muito disto, e hoje também se fala muito do nordestino, se fala muito das pessoas pobres, se fala muito das pessoas que são desempregadas e assim por diante. Então, o cuidado é bom, eu acho que tem que ter esse, essa humildade também da convivência. Então, vamos é, caminhar para isso, respeito ao outro e respeitar as ideias do outro, e não vamos acusar alguém é, apenas porque ele tem aquela preferência do, de candidato. Uhum. Professor Lúcio, é, os seus temas são... Encantadores, né? Paz, democracia, não violência. Darcy Ribeiro, como você citou, amava os brasileiros e os indígenas. Paulo Freire nos diz que a educação precisa de amorosidade. É, João 13, 34, nos, nos dá a mensagem de Cristo. É, será que não é amor que às vezes falta na nossa sociedade e uma cultura de ódio que incentiva a intolerância e a violência sem dúvida a, a intolerância e a capacidade de ser intolerante faz parte do fascista aquele que não aceita o outro e não consegue entender o outro como pessoa então essa ideia do, do fascismo que quer destruir o outro que é quer metralhar, que quer colocar em câmeras de gás, que quer matar ou que não quer ajudar o mais pobre, o grupo, a etnia, faz parte de ideias muito fascistas, isso é muito ruim. Acho que a gente tem que evitar essas ideias e, e cuidar dessas pessoas que pensem assim, porque as pessoas que pensam assim elas são também perigosas para nós. E o contrário também vale, nós temos que pensar que as pessoas que amam que unem e que têm compromisso com o outro, com o mais pobre, que ele congrega e ele faz com que a sociedade seja melhor. Eu penso muito nisso. E aí eu venho com a proposta de Jesus Cristo mesmo, do amor. Eu vim para que tenha vida e não o contrário. É, Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, não o contrário. Quer dizer, não odiai-vos. Então, a gente poderia dizer, odiai-vos uns aos outros. Não, não, a gente não quer se odiar. A gente quer congregar, a gente quer amar. Então, eu penso que sim, é, temos que, teríamos que caminhar mais para isto e construir uma sociedade baseada no amor. E a, e a sociedade baseada no amor tem também outras coisas que são importantes, é o cuidado do outro. Cuidar que o outro possa ter saúde, possa ter alimentação, possa ter vida e que possa estar também de bem no meio de nós, e não o contrário. Então, tratar bem as pessoas que estão do nosso lado para que eles também possam ter alimentação, ter atendimento médico e assim por diante, e comida. Então, eu penso que sim, a sociedade teria que caminhar mais para o amor e menos para o ódio, se organizar mais como como princípio do amor e menos o ódio. O ódio tem a ver com com querer destruir o outro, então, a ideia de metralhar, de usar a arma para matar, de usar câmeras de gás, de matar as pessoas no trânsito eh, com armas de fogo, então, a gente tem uma experiência, assim, cruéis de armas de fogo. Quando o assaltante vem e aponta a arma para nós, a gente fica sem o que dizer. Então, a gente precisa evitar que essas armas sejam espalhadas por todo lado, e que a gente seja constantemente ameaçado. Claro que tem outras coisas também, por exemplo, o desemprego. O desemprego é cruel. Então, agora, eu estava escutando hoje que nós tivemos, nesse mês, o um mesmo número de desempregados como nós tivemos em 2000. Nunca mais nós tivemos tantos desempregados nesse mês. E o empregado é ruim, quando a gente fica na rua, deitado, sem emprego, ou quando a gente fica sem condição de viver. Então, isso é cruel. Então, as situações de violência que são promovidas pela situação de ódio, e esse ódio pode ser de pessoas ou governantes, isso precisaríamos é, derrotar, construir um mundo mais pacífico, baseado eh, no amor e na concórdia. Uh, a nossa conversa está indo muito bem, mas vamos fazer agora um rápido intervalo. E já voltamos. <música>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 Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros do Temas Emergentes. Professor Lúcio, a discussão sobre direitos humanos na nossa sociedade tem tomado um viés, realmente às vezes meio preocupante, né? e, com ataques né, a direitos humanos de diversos grupos sociais altamente vulneráveis. Como você vê esses retrocessos? Eu vejo isso com muito perigo, porque isso tem a ver com a criação de consensos, uma cultura da violência que quer destruir o outro. Eu olho os direitos humanos a partir de, de conquistas que a humanidade teve. E a humanidade tem conquistas que precisam ser cuidadas, como, por exemplo, um direito à vida. Todos nós temos direito de não ser morto, de não ser assassinado. Nós temos direito a ter alimentação, ter comida. Nós temos direito a, a, a não ser torturado é, quando nós somos presos. E quando nós somos presos, nós temos o direito de ser, é, de, de não ser maltratado. Então, são direitos que a gente tem, direito a, uma, a, a água, direito a termos um uma, uma educação e assim por diante. Então, eu vejo que a gente teria que olhar os direitos muito mais como direito que a gente adquiriu, que a gente conquistou e que nós merecemos, e isso é importante porque às vezes a gente acha que os direitos humanos só servem para os outros. Não, os direitos humanos também têm que servir para nós. Nós podemos precisar dos direitos humanos e nós temos temos que cuidar desta forma. Então, para mim, direitos humanos têm muito a ver com isso. São conquistas que a humanidade tem e que eu considero como civilizatórias. Direito de não ser escravizado, o direito de não ser é, metralhado, direito de não ser crucificado e, e pendurado na cruz no centro da cidade, como se fazia, por exemplo, nos tempos passados. O direito de termos de não sermos torturados, como fazia a ditadura militar no Brasil. Então, a gente precisa ter cuidado para que esses direitos possam ser preservados. E em vez de diminuir os direitos das pessoas, a gente deveria caminhar para conquistar mais. Por exemplo, nós devemos ter o direito de todos nós termos uma vida digna, ou termos condições para termos uma vida digna. Por exemplo ter direito a um salário mínimo, um salário básico, ter direito a uma água potável, ter direito a uma alimentação diária. Então são coisas ter direito a termos atendimento médico quando necessário, ter direito aos remédios quando necessário. Muito ruim quando a gente vê uma pessoa nossa que não consegue comprar, por exemplo, é, é, remédios quando precisaria. Ou, com, ou não consegue mais comprar fraldas geriátricas, quando o governo deveria propiciar isso. Então, eu penso que a gente deveria ampliar esses direitos e caminhar para uma sociedade muito mais civilizada e menos é, menos é, é, excludente. É muito ruim quando a gente acha que algumas pessoas só podem ter direitos e os outros deveriam é, viver na miséria. Então, caminhar para os direitos humanos como algo que nós conquistamos como civilização É importante que a gente possa preservar isso para a posteridade O sociólogo Domênico De Masi, nessa semana, publicou um artigo Exatamente referenciando a isso, né, que o Brasil vive um momento Em que estamos discutindo diversas questões que já estavam resolvidas no século XIX <risos> e que estão retornando agora com questões sociais atuais, né? Isso é um grande retrocesso. É, e, é, e é cruel para nós, porque nós vivemos num país onde nós temos muitas riquezas, nós temos um povo muito rico, então nós poderíamos realmente estar todos vivendo bem. Eu sempre digo assim para, para as pessoas, para os meus alunos, que todos nós devíamos ter direito a ter um pedaço de terra, de termos comida por que que algumas pessoas têm por exemplo seis sete oito militares e outras não não tem nada então pensar que o país é de todos e que como brasileiros nós deveríamos como cidadãos nós deveríamos ter direito a ter é, dignidade uma vida digna sim todas essas questões da, da respeito à diversidade cultural a questão da, da inclusão, a, dos direitos humanos. Como trabalhar isso na escola? Porque a nossa audiência, a maior parte, são professores da educação básica. Então, como trabalhar essas questões que, por fake news e por toda essa disseminação de ódios e controvérsias, Uh, são temas que não deveriam ser, mas estão sendo considerados espinhosos. Então, como trabalhar lá na educação básica, com crianças e adolescentes, esses temas? É fundamental que a gente traga essas, esses temas para a educação, em todos os níveis. Mas, especialmente na educação básica, nós precisamos é, cuidar para que as pessoas aprendam a convivência, conviver com o outro conviver com aquela pessoa que é deficiente o que traz deficiência maior, né? porque afinal todos temos nossas deficiências, uns mais, e outros menos. Então, precisamos saber conviver com as pessoas que são diferentes e também aprender com elas. Eu acho fundamental que as crianças possam conviver com as pessoas que têm, é, que são diferentes. Então, por exemplo, pessoas que têm deficiência, elas são fundamentais para que as pessoas se eduquem para a solidariedade com aquela pessoa. A pessoa que tem, é, que, é, que é, por exemplo, operário, é, ela precisa estar em contato com as outras pessoas para que as pessoas possam aprender a conviver com o diferente, diferentes salários, é, negros, homossexuais, que a gente aprenda isso na convivência, porque nós aprendemos muito na convivência. Eu penso que mais a gente aprende com o nosso testemunho, com a nossa vida, experiência, do que com aquilo que nós aprendemos teoricamente. Então, como nós falávamos antes, quando Darci Darcy Ribeiro disse que a gente tem que ter escolas democráticas para aprender a viver na democracia, isso vale também para o nosso cotidiano. Eu lembro que quando eu fui procurar uma escola aqui em Porto Alegre negra, escola particular para minha filha, uma das coisas que eu pedia sempre para a escola, temos negros na escola, a escola tem deficientes, porque é fundamental que a pessoa aprenda a conviver com as pessoas, e eu não queria que minha filha vivesse numa sociedade estratificada, longe dessas experiências, dessas convivências. O ideal seria, Maria Aparecida, temos escolas é, públicas, todas deveriam ser públicas, e acessíveis para todos, e, e assim com qualidade, para que todos pudessem realmente aprender eh, juntos. Eh, na Europa tem algumas alguns países que fazem essa experiência, é, é muito importante, porque as pessoas aprendem a viver com o diferente, na diferença. E a gente faz um, uma sociedade no nosso nosso país ainda muito, eh, tem alguns, ter uma escola de elite, outras uma escola popular e essa escola popular muitas vezes também não tem aquela qualidade que ela deveria ter. Claro que a gente também tem dificuldade de olhar o que é ter qualidade, o que não é ter qualidade, porque uhum. as vezes essa pessoa pelo fato de permitir que as pessoas estejam convivendo com diferente faz com que a pessoa seja uma educação de alta qualidade que as escolas elite não se permite, não se permite fazer. Excelente. Professor Lúcio, é, cada vez a gente ouve mais relatos, isso talvez porque isso hoje é percebido e anteriormente não, cada vez a gente ouve mais relatos sobre bullying, violência nas escolas. Hum? É, de que maneira a gente pode abordar essas questões e o que pode ser feito? Eu penso que o bullying ele já é uma expressão da violência, é, que se manifesta nas relações entre as, entre as pessoas e, normalmente, entre crianças. Como situação de violência, ela precisa ser evitada, de qualquer maneira, mas não se pode permitir permitir que a violência seja repetida. Então, tem que chamar os pais, tem que chamar os professores, tem que chamar os alunos, para que isso seja, isso seja cortado e evitado, de qualquer maneira. Então, tem que se evitar a violência entre as pessoas. É, também temos que educar as pessoas para que não pratiquem a violência. E as crianças têm que aprender a conviver com o outro e ser respeitando. E ser respeitando não só suportando o outro, mas realmente aprendendo com a diferença do outro. Aprender que o outro fale diferente, que o outro tenha qualidades diferentes, que o outro tenha experiências de vida diferentes. Então, que essas diferenças possam somar e não o contrário, que elas prejudiquem. Então, a minha sugestão é essa, em relação ao bullying, corta pela raiz, chama atenção e diz assim, não se permite essa atitude de violência. E a outra coisa, e aí junto, pensar também em ações concretas para evitar que isso se repita e que as pessoas possam aprender a conviver com o outro, chamar atenção que as pessoas... Um, precisa aprender a respeitar o outro e a valorizar o que o outro tem de bom. E tem que ter esse olhar de, de carinho, de cuidado com esse essa criança ou esse adolescente que está cometendo o bullying também, né? Que às vezes a criança, principalmente a criança, quando comete um ato assim violento, é porque ela está passando também por situações de violência ou no ambiente que ela convive. Então, tem que olhar ao, ao, a pessoa que comete o bullying e também tem o um olhar com o que está sofrendo, mas também não de descuidar daquele que sofre, né? que que comete o ato. né? É, muito bem, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que cuidar é, do processo e das pessoas envolvidas. E, e, e também e também aquela que pratica o bullying, muitas vezes, ela faz isto não porque ela gosta de fazer, mas às vezes é um destaque da vida dela. É uma forma dela se apresentar melhor e, e mais importante. E quando há competições, e sempre há competições, mas especialmente entre crianças e adolescentes, então, precisamos cuidar muito para que essa pessoa que pratica o bullying possa ser tratada de preferência com psicólogo ou pedagogo que possa que entenda do assunto eu chamo atenção para isso e aí é, também a pessoa que sofre sofre um bullying para que ela possa superar a situação da violência que ela sofreu e, e seja menos traumática possível e que ela possa então uh, uh, conviver com naturalidade com as pessoas é fundamental que ela continue convivendo e que este momento de violência seja superado para que eles possam resolver o seu conflito, assim, de modo não violento, que eles possam conviver né, de modo pacífico e que eles possam aprender com o outro na diferença, valorizar o outro é, que tem experiências diferentes. Eu acho que isso é importante para nós. Sim. Em 2021, o senhor publicou um artigo... Um... Possibilidades para reencantar a educação. O ligado da pedagogia freiriana. Possibilidades para reencantar a educação. De sua autoria e demais dois pesquisadores. O José, Jaime José Zitoski e Tamar Luiz Rames. Como nós podemos, como professores, reencantar a educação? É, nós precisamos pensar que a educação, ela, ela tem um papel importante e saber também é, entender que ela é fundamental né, para o nosso cotidiano, para o nosso cotidiano, para a formação da sociedade. A partir desse princípio, nós olhamos para Paulo Freire, e a gente percebeu que ele tem muitas lições para nós, e a gente pode pode fazer com que a nossa educação seja uma educação mais potente, digamos assim, que ela seja mais pertinente, mais mais adequada para o cotidiano das nossas pessoas. Então, Paulo Freire ele tem muito, muitos ensinamentos e em muitas muitos dos seus escritos, ele nos ajuda. Nos ajuda, por exemplo, na educação infantil, no letramento, na questão do EJA, na questão da formação de pessoas que sejam empoderadas, conscientes, na questão do diálogo, na questão da democracia, na questão do desenvolvimento humano, na questão da reforma agrária, assim por diante. Então, muitas lições que ele traz para nós, a gente pode trazer ele para dentro da nossa educação. Eu penso que é um educador de, de, de referência, e referência mundial. E que nos ajuda em muitas situações, seguindo o apoio nele para olhar para a educação, para resolver situações no meu cotidiano, da minha educação, da minha forma de educar e da minha forma de resolver os problemas é, na vida e também na educação. Porque não não tá fácil de reencontrar esse reencanto, né? ou reacender, ou manter-se como professor encantado pela educação. Eu assistindo os programas políticos desse ano, não teve um político que não falou que a educação é prioridade, né? Que pena que às vezes fica só na promessa e não para as vias de fato, que a educação ela é falada como prioridade, mas ela não é vista como prioridade. E o professor sofre, o aluno sofre, os pais sofrem, a sociedade inteira perde pela falta de valorização em educação. É Muito, muito bem, Imo. Um, todos nós sabemos a importância da educação. Os pais que têm filhos sabem que a educação é importante. Então, sabem que eles gostam de ter professores que sejam competentes, que a escola seja seja é, preparada para atender bem os filhos. Todos nós gostamos disso. E aí, o município sabe que isso é importante, mas na prática a gente está percebendo o contrário. O contrário, são os governos que, que não cuidam, escolas caídas, sem prioridade. Eu normalmente vejo assim qual é a prioridade da educação para o município quando olho a escola que, que é da periferia da cidade, e a Câmara dos Vereadores, por exemplo. Uhum. Então, o um jeito diferente, na Câmara dos Vereadores tem ar-condicionado, tem salas bem preparadas, limpas, cuidadas, e as nossas escolas, às vezes, são tão mal cuidadas, que às vezes dá até medo de entrar na escola, até porta de banheiro quebrado, é, sem estrutura nenhuma. Então, precisamos saber que é, o município que coloca educação com prioridade tem que priorizar, a gente tem que caminhar para isso que seja priorizada. Isso vale também a maiores, né? Para, para o governo federal a gente percebe a mesma coisa, hoje a gente está sentindo forte a estrutura dos é, dos, gás, dos cortes na educação, então a gente não tem mais condições para fazer pesquisa, nem mais condições para manter o mínimo da nossa universidade. Por o Na verdade, o que a gente percebe é que como diria Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Né? Ao mesmo tempo que autoridades governamentais cortam recursos para a educação, há um ataque direto aos professores, sob o ponto de vista político, né? e ainda ao, a grandes educadores, como, por exemplo, o Paulo Freire, que tem sofrido ataques diretos, né? como como se fosse esquerdista, né? por lutar por justiça social, por lutar por uma educação libertadora, por lutar por, por uma educação emancipatória. Né? De que maneira o senhor vê essa situação? É, eu, eu vejo isso com muita preocupação. Quando o governo acusa, mesmo assim, a gente está percebendo realmente gente do governo acusando educadores que são reconhecidamente de qualidade. Então, isso é um problema e isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque isso se transmite para o outro e mostra também o quanto essas pessoas são, é, primeiro, são incompetentes, são realmente mal preparadas, são mal formadas e isso me assusta quando às vezes tu vê, tu vê pessoas que não têm condições mínimas de ler uma realidade, de ter lido livros sobre esses autores, e aí colocam-se isso como, e aí se faz críticas que são injustas e são desnecessárias, e ao contrário, deveria ser valorizado. Então, quando Darcy Ribeiro coloca isso como projeto, isso me assusta muito, porque aí tu coloca aí que, que, que é necessário termos ignorantes, gente mal preparada para que se mantenha pessoas escravizadas, ou pessoas que sejam eh, preparadas para fazer serviços eh, pouco eh, pouco reconhecidos, ou então para votar em pessoas que não têm eh, também as mínimas condições de levar o projeto em frente. Professor Lúcio, o senhor pesquisa a questão questões relacionadas à resolução de conflitos. Mas o conflito, ele faz parte da nossa organização social? Ele é normal? <risos> é. Então, é o meu tema preferido hoje. Eu acho assim que todos nós vivemos num mundo de conflitos. O conflito faz parte da nossa vida. Eu normalmente digo, quando duas pessoas estão juntas, ali temos conflitos. Então, faz parte da nossa vida de família, na nossa comunidade. Então, a, a minha proposta de pesquisa é como nós vamos resolver os conflitos de modo não violento, que eu não tenha que brigar com minha esposa, que eu não tenha que brigar com meu vizinho, que eu não tenha que brigar com a pessoa que me chateia no Face, né, que, que, me, que me manda WhatsApp, que não tem nenhum sentido. Como eu vou fazer para resolver esse conflito de modo não violento, que às vezes dá vontade de dizer assim, é, palavras feias em todos os modos, porque às vezes a gente também é maltratado. Então, precisamos ter, condição, ter condições de resolver esse conflito, e eu sugiro sempre resolver de modo não violento. Sem gritar muito, sem xingar, sem bater, sem buscar a arma, o facão, ou revólver para matar essa pessoa. Não precisamos fazer isso, então vamos tentar resolver isto de modo não violento, seja na família, na escola, ou na comunidade, e a gente vai encontrar isso através do diálogo proposta é que a gente se coloque o problema e é que a gente converse sobre isso para resolver isso, como nós respondemos antes também para a questão do bullying que também é uma violência que a gente coloca aí como um conflito que tem que ser resolvido agora temos que conviver afinal uhum. Professor Lúcio estamos nos encaminhando para o final do programa é, gostaríamos de saber qual a sua mensagem final para os nossos ouvintes e as suas despedidas muito obrigado eh, pelo convite, de poder estar aqui, de conversar com vocês. Eu gostaria de dizer que precisamos eh, apostar na educação. Apostar na educação como algo fundamental, como projeto, como algo que precisamos sempre fazer. Precisamos nos educar sempre e aprender sempre com o outro, com as coisas, com os livros e assim por diante. Então, a sugestão é essa. Vamos apostar na educação, vamos apostar na ciência, vamos apostar que nós conseguimos conhecer a verdade, apesar de, às vezes, a verdade não se revelar completamente, mas a gente tem ideia do que é verdadeiro, e do que é mentira. Então, precisamos pensar que a educação ela vai nos ajudar a viver melhor e vai fazer com que a gente possa conviver melhor também na sociedade. E construir uma sociedade melhor, seja através da ciência, das experiências do nosso cotidiano, ou seja através é, da convivência e de construir é, políticas públicas que sejam mais adequadas para todos nós. Professor Lúcio, eu vou ter que fazer uma pergunta depois da mensagem. <risos> uh, geralmente a mensagem encerra, mas uh, surgiu uma pergunta. Então, a educação. É o único caminho para uma educação da paz? Sim. Ou existem outros caminhos para uma educação assim? A educação é o único caminho para a paz. Nós só vamos construir a paz se nós, nós aprendemos a conviver em paz. A, a, aprendemos a conviver e aprendemos a educar para a paz. Nós nos educamos para a paz e educamos os outros para que possam viver e conviver, então a paz não é algo que é natural, que é, que está aí, que a gente pode alcançar ou não, mas é algo que a gente vai construindo sempre no nosso cotidiano. A paz é sempre um caminho que nós vamos é, buscar e se coloca quase como um horizonte nosso, a gente sempre vai em busca. Eu, eu tô igual aquelas crianças, assim, na fase dos porquês, né? Eu acho que é porque o professor Lúcio foi meu orientador, Professor Lúcio, mas o que é a paz que o senhor fala? Então, a paz é a capacidade de nós convivermos bem com as pessoas, e de nós estarmos de bem conosco mesmo. Mas não é algo que eu encontro estou aí no domingo de tarde sozinha em casa, sempre dou esse exemplo. A paz é a experiência que nós temos de conviver e de sentirmos bem como pessoas. Isso, Para isso a gente tem algumas coisas que são básicas, por exemplo, termos satisfeito nossas necessidades básicas, saúde, é, alimentação, água, emprego e assim por diante, ninguém pode estar em paz se falta emprego. Então a paz está muito ligada também à justiça social, e então, por Paulo Freire lembra isso, e a paz se coloca então como, como possibilidade que nós podemos atingir e construir então ela é algo interno eu posso estar em paz no no, no no ambiente em caos? ou no ela é algo interno ela é interno mas ela se dá especialmente na relação com o outro uhum. então é com o outro que me sinto e, e eu construo a paz e a paz como como movimento eu sinto isso muito mais forte por quê? Porque no nosso cotidiano, às vezes, poder estar sozinho em casa, eu posso entrar em conflitos, e isso precisa ser resolvido. Então, que a gente cuide para que a gente possa estar bem, mas estar bem não sozinho, estar bem com o outro. Não queremos uma paz sozinho em casa, como pregavam os antigos romanos, prepara te para a guerra, para estar em paz. Não, nós vamos construir a paz construindo relações de amizade, de fraternidade, de justiça é, no nosso meio. Agradecemos muito ao professor Lúcio por essa mensagem de paz, de democracia, de justiça social, de não violência, que é o que a nossa sociedade muito precisa sempre e hoje mais do que nunca. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Azolim. Professor Lúcio, coisa boa reencontrá-lo, mesmo que virtualmente, mas foi um privilégio ter conversado com o senhor, como dizia o Mendes Ribeiro, né, que dizia, foi um privilégio ter estado... Com o senhor. Muito obrigado. Foi uma alegria grande estar juntos, tá? Foi realmente, faz bem para mim esse diálogo. O nosso programa, ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Gianno Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você que não pôde escutar hoje o programa, pode ou, ou gostou muito e quer ouvi-lo novamente, pode acessar as edições passadas do nosso programa no Youtube, youtubecom capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.